Nós temos, de ontem para hoje, por isso eu precisava aproveitar para dar esse informe agora, desdobramentos e creio que nos dá motivos, para pelo menos para um alívio, para um, um, celebrarmos momentaneamente. É, e aí eu queria fazer um informe a vocês sobre o julgamento dos nossos embargos no processo da ADI, né, da Ação Direta de Inconstitucionalidade, que tramita é, no Supremo Tribunal Federal. Então, como todas e todos vocês já devem saber, uh, o CFP ingressou no dia 20 de abril desse ano com embargos de declaração junto ao STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade, a 3481, que julgou inconstitucionais alguns dispositivos da resolução é, que já foi revogada, né, do CFP 2 de 2003, que restringia a profissionais da psicologia a comercialização de manuais de testes psicológicos. Então, o Supremo marcou o julgamento virtual desses embargos para acontecer entre 20 e 27 de agosto, ou seja, começaram ontem, na sexta-feira. Imediatamente que nós soubemos desse agendamento, do julgamento, nós do CFP nos mobilizamos para dialogar e sensibilizar as ministras e ministros do Supremo, da, da Suprema Corte né, sobre o conteúdo dos nossos embargos que tem aí o intuito de ponderar as consequências que essa decisão do Supremo acarreta para a sociedade, destacando principalmente os aspectos relacionados ao roteiro de aplicação e correção, crivos, folhas de resposta e gabaritos, de modo a garantir a integralidade dos testes enquanto instrumentos de avaliação psicológica. Os nossos diálogos com os ministros e ministras do Supremo também visavam a possibilidade de sensibilizá-los de que esse assunto merece mais debate e que, por isso, seria pertinente pedir destaque ou vistas ao processo. Pois bem, acho que esses nossos esforços eles começam a mostrar algum resultado. né? Então, nossas audiências, nossa mobilização, nossas articulações... Nossas peças protocoladas, os pedidos nos autos. Semana, essa semana eu cheguei ontem de Brasília, passei toda a semana em Brasília nesse processo, com muitas muitas reuniões, muitas audiências. Então, e aí ontem no final do dia, o ministro do STF, o Dias Toffoli, pediu vista do processo. O que que isso significa na prática? Significa que o julgamento dos embargos está suspenso e ainda não há prazo definido para retomar o julgamento. Bom, gente, eu avalio esse pedido de vistas como algo positivo diante dessa conjuntura que a gente está vivendo, porque nos permite mais tempo de diálogo e de sensibilização dos ministros e ministras da Suprema Corte. E, em paralelo a isso, nós estamos internamente no CFP, é, bioturnamente reunidos para fazer as alterações que forem necessárias e pertinentes no nosso, nas nossas resoluções, nos nossos normativos. Há ainda uma outra possibilidade, que é importante a gente avaliar que ela é hoje uma possibilidade, é que quando o ministro Toffoli devolveu o processo, o próprio ministro pode solicitar a retirada do processo do julgamento em lista, como estava prevista para acontecer. E aí esse julgamento em lista é uma modalidade assíncrona de julgamento, onde os ministros vão lá apenas e registram seus votos no sistema, sem discussão no plenário. Se isso acontecer, se ele solicitar a retirada do processo do julgamento em lista, o processo será enviado ao plenário virtual. E aí, no plenário virtual, o julgamento é na modalidade síncrona, com a possibilidade de debate ao vivo entre os ministros e também acompanhamento ao vivo da sociedade pela internet. Acho que é importante destacar aqui que o ministro Dias Toffoli ele tem se mostrado bastante sensível ao nosso pleito e à temática, ele votou a favor dos testes psicológicos já no julgamento, né? Naquele julgamento do mérito da ADI. E aí esse pedido de vistas dele pode significar que ele está compreendendo que é preciso considerar o que nós temos, que nós destacamos, né? E temos colocado ali nos nossos embargos. Então isso significa aí que ganhamos um tempo, que ganhamos fôlegos e nossas possibilidades e novas possibilidades, né? Significa que estamos no caminho certo né, para sensibilizar sobre a importância de modular os efeitos da ADI, que a gente está trabalhando intensamente para que a gente consiga é, proteger a sociedade, proteger a, a, a perspectiva da avaliação psicológica. Então, só para finalizar esse informe, reforçar que não terminamos essa luta e pode ter mais reafirmar para vocês que o CFP está inteiramente comprometido em garantir a integridade de nossos testes enquanto instrumento de avaliação psicológica.